E nesse vídeo vamos falar sobre a dieta cetogênica, o que é e como funciona. Então se você está cansada de passar fome e mesmo assim não emagrecer, fica comigo até o final do vídeo que não tenho dúvida que a dieta cetogênica vai te ajudar muito nessa luta contra a balança. Agora antes de mais nada, se ainda não é inscrita ou inscrito aqui no canal, aproveite e já se inscreva. Ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo legal. Quebra o botão do like e bora para o vídeo. Você sabe como e quando surgiu a dieta cetogênica? A história desse método começou na década de 20, como uma alternativa para tratar pacientes com epilepsia com muito sucesso. No entanto, a dieta cetogênica se popularizou mesmo nos anos 70, quando o filho de um produtor americano famoso usou a dieta e conseguiu controlar o problema. Ele sofria cerca de 5 convulsões por dia e depois de começar a dieta passou a não ter nenhuma. Já na década de 80, uma médica americana tratou seu marido que apresentava mal de Alzheimer em um estágio muito avançado com a dieta cetogênica. Ela se utilizou da inclusão de triglicerídeos de cadeia média, assim como os presentes no óleo de coco. Esta médica, inclusive, escreveu um livro muito interessante contando a evolução do caso do marido e também as reversões que ela conseguiu fazer. Ela conseguiu fazer ele voltar a caminhar e dirigir. Tudo através da dieta cetogênica. Realmente consegui um progresso grande. O que é exatamente a dieta cetogênica? A estratégia presente na dieta é um rearranjo alternativo entre os macronutrientes que deve compor a alimentação. Aqui, a grande fonte de energia passa a ser as gorduras. As proteínas permanecem sendo consumidas em quantidades adequadas e os carboidratos em quantidades mínimas. O processo fisiológico do corpo humano é quebrar a gordura em ácidos graxos e corpos cetônicos para obter energia suficiente para os processos celulares. Sem carboidratos, o corpo é praticamente forçado a quebrar, além da gordura que vem dos alimentos, aquela que já está acumulada, a gordura se acumula geralmente devido aos excessos de carboidratos na alimentação. E esse processo todo acaba levando a perder peso. A evolução da dieta low carb na dieta low carb, o consumo de carboidratos é reduzido, assim ingerindo mais proteína e gordura. É possível aumentar a sensação de saciedade, o que leva diretamente ao emagrecimento saudável. Eu considero a dieta cetogênica uma evolução da dieta low carb. A dieta cetogênica consiste em reduzir mais drasticamente ainda a quantidade de carboidratos ingerida. Diminuindo o consumo de carboidratos, seu corpo controla os níveis de insulina, aumentando a sua resistência e diminuindo as chances de desenvolver diversas doenças como diabetes, aterosclerose e até doenças cardiovasculares. Na dieta cetogênica, o consumo de carboidratos é ainda mais baixo, portanto os benefícios se potencializam ainda mais, principalmente para quem busca um emagrecimento rápido e saudável. Nela, o consumo de carboidratos recomendado se limita a no máximo 50 gramas por dia. O que acontece no corpo ao seguir uma dieta cetogênica? Os corpos cetônicos são as substâncias formadas pelo fígado depois de processar os ácidos graxos provenientes da gordura ingerida. O nome dieta cetogênica vem do fato de que os níveis dos corpos cetônicos aumentam quando se pratica esse tipo de alimentação e eles serão os responsáveis por aumentar consideravelmente a energia do cérebro. O corpo entra em um estado de cetose e leva a uma otimização da quebra da gordura para obter energia, já que não existe energia suficiente vinda dos carboidratos. Além de tudo isso, o consumo mínimo de carboidratos leva a diminuir os níveis de insulina, o que acaba prevenindo as diabetes e doenças cardiovasculares. Veja os benefícios. A grande vantagem é que, ao baixar muita quantidade de carboidratos, a insulina também acompanha essa baixa. Quem tem pré-diabetes vai ter uma regressão. Quem já tem diabetes e toma medicamentos também pode ter uma melhora significativa. Além da insulina, o corpo todo entra em um estado de sobrevivência positiva. Ele precisa se virar e arrumar uma outra fonte de energia para o cérebro. É muito importante que você saiba que os carboidratos não são macronutrientes essenciais à vida. Eles não desempenham nenhum papel especial. E o nosso corpo é biologicamente preparado para enfrentar longos períodos de jejum. O que acontece durante a dieta cetogênica é que o corpo começa a produzir corpos cetônicos e estes vão servir de combustível para o cérebro. Logo, eles acabam diminuindo a necessidade de consumir carboidratos. O período de adaptação. Como toda dieta, a cetogênica tem um período de adaptação. O período de adaptação é necessário, pois o corpo não está totalmente acostumado e já começa a ficar preparado para isso. O corpo vai tentar buscar carboidrato. Isso acontece por força do hábito. Estamos acostumados a consumir carboidrato a toda hora. Portanto, o corpo vai ficar pedindo isso sim no começo. A produção de corpos cetônicos através da gordura não é um mecanismo controlável pelo corpo. E é isso que vai gerar a energia para ser o combustível para o cérebro. Quando este mecanismo é acionado e o cérebro começa a se adaptar, o que pode levar em torno de 3 a 10 dias, isso quer dizer que pode levar cerca de 10 dias para o seu corpo se acostumar à dieta cetogênica. Porém, isso pode variar de pessoa para pessoa. O que é permitido comer na dieta cetogênica? O cardápio da dieta é repleto de ovos, carnes, bovinas, suínas e peixes, legumes selecionados, algumas frutas e vegetais selecionados, abacate e frutas oleaginosas, como amêndoas e castanhas, gorduras boas como óleo de coco, manteiga, azeite de oliva e banha. Sim, as opções são limitadas. Estas opções devem ser calculadas de acordo com as quantidades de carboidratos que cada pessoa necessita. Esta quantidade será decidida pelo profissional que irá acompanhar sua dieta. Este também deve indicar o tempo determinado que seguirá com este plano de alimentação. É necessária a ajuda e acompanhamento de um profissional, pois cada organismo é diferente. Portanto, as necessidades variam a cada caso. Este é o melhor modelo alimentar para a compulsão alimentar pois a pessoa permanece extremamente saciada. Quer mais benefícios? Lá vai então. Quando o processo de adaptação estiver concluído, o corpo passa a experimentar uma fonte de energia que consegue gerar muito mais energia do que o próprio carboidrato. A dieta cetogênica alimenta o cérebro de uma forma que não deixa acontecer a baixa de energia. E mais ainda, consegue regular algumas funções cerebrais como no caso da epilepsia. Tanto é que a grande maioria dos epiléticos, quando começa a ser tratado com esta dieta, consegue até deixar de fazer o uso dos medicamentos. Para concluir, entenda que na dieta cetogênica, com menos carboidrato e menos insulina, o nível de energia aumenta e acontece algo incrível. A fome diminui. Os hormônios que sinalizam a saciedade se elevam e os que sinalizam fome acabam estando cada vez mais distantes. É fato que seguindo a dieta cetogênica, além de melhorarem muito a sua qualidade de vida, seu corpo queimará gordura de forma natural. Se você tem dúvidas de quais alimentos comer ou como montar seu cardápio e quiser que eu faça um vídeo sobre isso, deixe aqui nos comentários que será um prazer ajudar. Seguindo as dicas que falamos aqui, tenha certeza que perderá peso. Agora, se deseja ter resultados mais rápidos e saber mais sobre dieta e vida saudável, Vou deixar aqui embaixo o link de um vídeo que vai te ajudar ainda mais. Se gostou deste vídeo, compartilhe ele nas redes sociais para podermos ajudar mais pessoas. Também, se puder, deixe seu joinha e comente. Isso me anima em muito a produzir conteúdos cada vez melhores para você. Beijos e até o próximo vídeo.